Oi gente, tudo bem? Eu sou a Profilara e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, com a... Sara! Oi gente! Se apresenta, Sara, pra nós. Eu sou a Sara, eu tenho 8 anos. Muito bem! Então, hoje eu e a Sara viemos empolgadas para uma construção e uma obra que a gente tá fazendo aqui. Como vocês podem ver, a gente já está no mês de agosto, a decoração da sala tudo mudou e aqui a gente vai ter uma obra gigantesca e a gente quer que vocês participem com a gente dessa obra. Sara, conta pra mim. Tu já viu alguma obra, uma construção? Eu já vi uma obra sim. Meu pai e minha mãe reformaram um banheiro lá de casa. Hum, e como é que ficou? Ficou melhor do que antes? Ficou muito melhor. Mas não deu uma sujeira? Muito. E muito trabalho, né? Muito. Pois é. Uh, então, gente, hoje a obra que a gente vai falar e vai fazer é dentro de nós. E ela também dá muito trabalho, por isso vocês vão entrar nessa construção o mês todo com a gente. Sabe que obra nós vamos falar e fazer dentro de nós? Perdão! Esse mês... É sobre perdão. Tu sabe o que é perdão, Sarah? Eu tenho uma história bem engraçada pra contar. Um então dia, fala pra gente. Eu e minha amiga, a gente tava descendo a lomba lá pra derratar. Daí, ela quase atropelou meu pé. E daí eu fui falar com ela. Eu não falei desse tipo, tipo assim. Ai, Greta, você me machucou. Você poderia ter... Ter um pouco mais de cuidado. Daí, em vez de eu falar assim, eu falei tipo... Greta, olha o que, que você fez. Você podia ter atropelado meu pé. Daí, ela foi pra casa chorar. E no outro dia, eu disse... Greta, me perdoe. Porque, porque eu fui muito grosseira com você. Me desculpe. Então, tu reconheceu que tu não falou de uma maneira legal com ela. Não. Ai, às vezes eu tenho isso, às vezes eu tô um pouco estressada e sem perceber o desconto nas pessoas e depois eu fico pensando, Ih, eu não devia ter feito isso. Eu acho que é parecido com essa tua história com a Greta. Greta, né? a tua amiga. Mas então, eu lembrei de uma história na Bíblia muito legal. Mas antes de contar ela, a gente vai ler um versículo bem rapidinho que fala sobre perdão. Então você que está aí em casa, pede para o papai, para mamãe, né, abrir com você, ler com você, para que você decore esse versículo esse mês, tá? Fica em Colossenses 3, 13. Então, esse versículo diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, Assim também perdoai vós. Hum, esse versículo nos ensina muito, né? Isso. E pra complementar ele, a gente vai falar de uma história agora muito legal. Espera aí que eu vou pegar uns objetos para deixar nossa história mais legal. Ó, você vai ser um servo nessa história. Então pode colocar esse chapéu. E, e eu vou ser um rei. e vou usar essa roupa diferente essa história está em Mateus 18 do 21 ao 35 se depois você quiser que o papai e a mamãe leia de novo com você, é nesse lugar que se encontra e essa história fala de um rei e esse rei ele tinha emprestado 10 mil moedas para um de seus servos e esse servo não pagou as 10 mil moedas. Até que esse rei decidiu cobrar. E esse rei chegou no servo e falou Servo, me pague as 10 mil moedas que você me deve, senão eu vou te prender. Desculpa, mas... Eu... eu estou muito pergada, não consigo nem comprar comida direito. Hum, você não consegue nem comprar comida direito? Uhum. Nossa, então você deve estar mesmo passando por dificuldade. Essas 10 mil moedas nem fazem tanta diferença para mim. Quer saber? Eu te perdoo, tá? Pode ir para casa e esquece essa dívida, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. E o rei foi embora, achando que o servo tinha aprendido uma lição e que ele estava muito feliz só que esse servo após ser perdoado encontrou um colega e esse colega lhe devia 10 moedas sem moedas na verdade lhe devia 10 moedas e olha só o que esse servo fez ele falou colega, me pague as 10 moedas que tu me deve só que ele também não tinha dinheiro para devolver. Ele estava passando por dificuldades e pediu por favor, por favor, me perdoe, eu pago quando tiver. Só que esse servo, que acabou de ser perdoado, não quis perdoar. Ficou cada vez mais emburrado e chamou guardas para prender o servo. Vendo isso, de longe, o rei viu que, na verdade, Servo não tinha aprendido nada. E aí sim o rei ficou chateado e falou: Assim como você não perdoou o seu colega, eu também não vou mais te perdoar. Agora você também vai preso. E mandou prender o servo. Nessa história a gente pode aprender que, assim como a gente quer ser perdoado por Jesus e pelos outros, a gente precisa aprender a perdoar os outros. Até porque a mágoa, a raiva, o rancor, eles só fazem mal pra nós mesmos. E a gente precisa se ver livre disso. E essa história, garanto que foi muito impactante pra esse servo. Que mesmo sendo perdoado, não aprendeu a perdoar. Pode vir, Sara, que a encenação já acabou. Vocês gostaram da história? Você aprendeu alguma coisa com essa história? Aprendi Que como os... O rei perdoa o servo, o servo também tem que perdoar os outros, como Jesus. Muito bem! Eu espero que você aí em casa também tenha aprendido muito com essa história. Então agora dá um recado pra eles. Dê um like e se inscreva no canal. E veja todos os vídeos. Tchau, tchau! Tchau, gente! Até a próxima história. Beijo! Oi, gente! Agora a gente vai cantar o louvor. Cante com a gente! So